Bem-vindos ao Isso é Comida, eu sou a Thay e aqui a gente compartilha muito mais receitas, a gente compartilha experiências astronômicas. Eu vou mostrando para vocês um pouco do que eu aprendi ao longo dos anos. Eu sempre fui muito curiosa eu sempre gostei muito de ler, de estudar, de testar, de ir pra cozinha, de tentar, de errar e acertar, às vezes errar mais do que acertar. E assim eu fui aprendendo um pouco, que eu compartilho com vocês hoje em dia. Espero também poder aprender um pouco com vocês, do que vocês aprenderam, da sua experiência de vida, do que vocês podem me ensinar. E a gente vai criando assim essa comunidade. Então, é isso, sejam muito bem-vindos, espero que gostem.